Olá, eu sou Gilberto Susbach, fundador do anti e nesse mini curso estamos falando sobre educação anti sobre como aliviar estresse, controlar a ansiedade e evitar a depressão de maneira natural, ou seja, sem uso de medicamentos e recursos químicos. Apenas aprendendo a utilizar corretamente o poder e a capacidade natural da sua mente. Na primeira aula eu ensinei como surgem os pensamentos de estresse, ansiedade e depressão,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 e ensinar um caminho para desenvolver as suas habilidades anti -estresse. Você vai aprender sobre o paradoxo da mente dupla isso vai ajudar você a aplicar tudo o que você aprendeu até agora para desenvolver as suas habilidades anti-estresse. Bem, eu vou começar respondendo as perguntas mais frequentes sobre o programa de educação anti Mind Free. Provavelmente você vai encontrar respostas para dúvidas que você nem pensou em perguntar. Vamos lá? Primeiro, Gilberto, o que é o Mind Free? Afinal? Mind Free é o método mais rápido e garantido para você superar o estresse, controlar a ansiedade e evitar a depressão de maneira natural. É um método poderoso e avançado 100% prático. É um passo a passo que ensina você a desenvolver habilidades para manter a calma, a tranquilidade e se sentir em segurança, mesmo diante das dificuldades e pressões do dia a dia. Segunda, O Mind Free é online ou é presencial? O MindFree é totalmente online. Isso permite acessar e assistir vídeo-aulas quando e onde você quiser. Basta o computador, tablet ou celular e sinal de internet. O acesso é ilimitado, ou seja, você pode assistir quantas vezes quiser durante um ano. O MindFree oferece garantia de resultados? Oferece sim. A metodologia utilizada reúne modelos de programas utilizados e testados há mais de 30 anos e os resultados têm sido plenamente satisfatórios. É Importante lembrar que as técnicas e ferramentas utilizadas nesse método já impactaram milhares de pessoas no mundo todo, abrangendo os mais variados perfis, por isso eu não tenho dúvida da eficácia desse método. E mais, eu vou te dar a minha garantia extra, se você não ficar totalmente satisfeito com os resultados, eu vou explicar essa garantia em detalhes quando abrirem as inscrições.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 Você pode fazer as suas perguntas na área de aluno ou por e-mail que eu responderei. Fique tranquilo, eu estou preparando uma surpresa bem legal para facilitar ainda mais a solução das questões que possam surgir. Quando abrirem as inscrições eu vou te mostrar mais detalhes. Fique sabendo que nenhuma dúvida vai ficar sem resposta. Como eu posso ter certeza se estou preparado para fazer o Mind Free? Bom, se você é como eu, como a maioria das pessoas, você vai perceber que nem sempre quando tomamos uma decisão na vida, temos 100% de certeza. É natural ter dúvidas. Eu estou aqui para amenizar ao máximo as suas dúvidas para que depois você não fique com aquela sensação de arrependimento por ter deixado passar essa oportunidade que está aí batendo na sua porta. Se essa oportunidade está alinhada com as suas necessidades e propósito de vida, mesmo que você não tenha 100% de certeza, é melhor agarrar-se do que se arrepender depois. E eu já posso começar a estudar o Mindfree agora? A liberação de acesso ao programa Mindfree ocorre assim que o pagamento for confirmado. No caso de boleto bancário, a confirmação e a liberação podem levar até três dias úteis. Já no pagamento por cartão a liberação é imediata. Quanto custa o programa completo de educação anti-estresse Mindfree, Gilberto? Algumas pessoas dizem que o custo é zero, pois ganharam tanto com o que aprenderam que foi o melhor investimento que fizeram.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 Por que o Mind Free é tão diferente dos outros cursos? Porque no Mind Free você vai aprender alguns segredos dos processos mentais e emocionais e como utilizá-los para ter mais sucesso e equilíbrio na vida pessoal e profissional. Porque você vai aprender como romper o ciclo do estresse e da ansiedade antes que ele se instale no corpo e na mente, permitindo que você pense com mais estratégia, sinta com mais inteligência e atue com mais presença. com mais consciência. Porque você fará uma imersão profunda em educação anti que ativará o potencial positivo e criativo da sua mente, obtendo insights e energia para você se reinventar e viver a sua versão mais próspera, equilibrada e feliz. Porque com as habilidades que você aprende no método Mindfree, você pode fazer grandes mudanças em qualquer área da sua vida sem desperdiçar seu tempo e seu dinheiro e ainda com muito menos sofrimento. São habilidades que vão te ajudar no dia a dia durante a vida inteira. Esses são alguns motivos que tornam o Mindfree um método totalmente diferenciado. Bem, agora eu vou cumprir minha promessa e te ensinar como aplicar tudo o que você aprendeu até agora para desenvolver as suas habilidades anti-estresse. Vamos começar falando sobre o paradoxo da mente dupla. Você sabia que a mente é dupla? Alguns cientistas estão pesquisando isso, mas a sabedoria antiga da Índia explica que a mente é como uma esfera que recebe uma luz do alto. A luz representa a nossa essência humana, a nossa verdadeira identidade. Dessa maneira, a parte superior da esfera é mais iluminada e a parte inferior é mais sombria. Não significa que ela seja má. Simplesmente, esse aspecto inferior é mais reativo, objetivo e lógico, e o aspecto superior é mais proativo, sutil e abstrato. Vou te explicar melhor. Existe um aspecto reativo da nossa mente e um aspecto proativo da nossa mente. Esse aspecto reativo é aquele voltado para a sobrevivência, para os interesses pessoais, ou seja, aquilo que eu posso obter. É um modo totalmente adaptado ao mundo concreto, às necessidades operacionais, à vida prática do nosso dia a dia. O lado proativo da mente é aquela mente mais filosófica, que tem o um interesse mais altruísta, que exige a ação de vontade para que você faça e está relacionado com aquilo que a gente pode oferecer. Ela é bastante adaptada ao mundo abstrato, às coisas mais sutis, às coisas mais sensíveis. Então a gente tem a mente dois aspectos, um aspecto prático e operacional, e outro aspecto mais sutil, mais estratégico, mais filosófico. O que, que acontece? No meio disso tem a consciência, que permite perceber e harmonizar esses dois aspectos da mente. Ela está ali no meio e consegue ver os dois lados. E também isso ajuda ou permite que a gente consiga se conectar com a própria essência, com a verdadeira identidade, com esse eu real nosso. Quando a consciência não está ativa, o que entra em ação é o piloto automático. E o que, que o piloto automático faz? Ele atua quando a gente começa a ficar dominado por preocupações e apenas repete os dias. Então aí a gente começa a viver no piloto automático. Dessa maneira a gente vai perdendo o sentido da vida e acaba desenvolvendo, o que é o pior de tudo, uma falsa identidade. Uma ilusão de quem a gente é. O resultado disso é que a gente começa a ter aquela sensação de que está vivendo uma vida que não é sua. Não sei se já teve isso. Existe uma abordagem científica para isso? do Kabat, onde ele chama do modo atuante da mente e do modo existente. Ele, ele apresenta que essa tendência da gente de ficar pensando, analisando, julgando, rotulando, classificando, e essa mente atuante ela acaba vendo o mundo como ela gostaria que o mundo fosse, ou ela vê aquilo que ela tem medo no mundo e reage em função disso. E o modo existente é justamente essa capacidade que a gente tem de ver esse modo atuante distorcendo a realidade. E essa capacidade de ver o mundo como ele realmente é, sem a distorção daquilo que, como eu gostaria que fosse ou daquilo que me assusta. Também a gente vê esse aspecto prático e operacional, e esse aspecto sutil e filosófico, nesses, nessa abordagem mais científica. A tendência é pensar no modo atuante como um inimigo, mas ele não é inimigo, gente. Ele é, com frequência, um grande aliado, porque afinal de contas, ele lida muito bem com as coisas práticas da vida do dia a dia. O grande problema é que ele fica condicionado pelos desvios do piloto automático. Esses condicionamentos, esses gatilhos automáticos atuam em sete níveis ou sete dimensões do modo reativo ou atuante da mente, e levam qualquer pessoa ao desequilíbrio e consequentemente ao fracasso. Para encontrar significado de vida, liberdade, felicidade e equilíbrio é preciso harmonizar com os sete aspectos do modo proativo do modo existente da mente, é como uma balança, se o peso estiver de um lado só, fica desequilibrado, surge confusão, crítica, medos, culpas e uma série de desequilíbrios. Nesse minicurso eu dei uma introdução sobre a educação anti estresse e te mostrei detalhes dessas sete dimensões e como conseguir esse equilíbrio. Mas você pode ganhar muito mais que isso, você pode alcançar estabilidade. Se você quer aprender a desenvolver essa consciência anti estresse esse centro de equilíbrio e conquistar essa estabilidade mental e emocional. Você precisa desenvolver profundamente essas sete habilidades anti-estresse. Autoliderança, autoconfiança, autocontrole, autoconhecimento, automotivação, autoestima e autogerenciamento. A boa notícia é que você já tem todas elas em algum grau. Só precisa aprimorar algumas e aprender a utilizá-las corretamente, ou seja, em conjunto, unidas. Só que isso não dá para ensinar com profundidade em um minicurso. Por isso eu organizei um programa completo de educação anti que eu chamei de Mind Free. É justamente isso que você vai aprender com o Mind Free, uma viagem de transformação em 7 dimensões. O Mind Free é um método simples que guiará você a uma jornada através de 7 módulos progressivos e a cada transformação você acumula uma enorme presença positiva. Você receberá tudo o que eu aprendi ao longo de quase duas décadas de progresso contínuo. Bom, esse vídeo já está ficando longo, por isso eu vou te dar mais detalhes sobre as sete habilidades anti no próximo vídeo. Amanhã eu também vou te mostrar exatamente tudo que eu ensino nesse método, no método MindFree. Fique ligado, fique ligada no próximo e-mail, porque os primeiros inscritos receberão uma condição especial. Amanhã você receberá o meu e-mail e poderá ser um dos primeiros inscritos. Espero que eu tenha respondido suas dúvidas sobre o programa MindFree. E que você esteja pronto para aproveitar essa oportunidade que se abrirá em breve e por tempo limitado. Agora eu te peço, role essa página para baixo e deixe seu comentário. Ou mais alguma dúvida que possa ter. Eu faço questão de responder todas elas. Nos vemos amanhã. Um forte abraço e seja feliz.